Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo aí o primeiro tutorial de 2021, né? Então, o que que eu preparei? Eu peguei quatro acordes, tá? Que é lá menor, ou melhor que são, né? Lá menor, fá, dó e sol. E aí eu toquei seis músicas, tá, usando esses quatro acordes, OK? Então, assim, eu vou passar para vocês aqui, tá? Isso aqui vai dar para você usar na igreja, em casa, no culto, no lar, um monte de coisa. Você vai conseguir fazer fazer aí o medley aí, né? O pupuri, como o pessoal chama, não sei, tá? Usando essas músicas e estes quatro acordes. Tá? Eu mudei a tonalidade de algumas músicas, ok? Peguei trechos de outras. Não são músicas completas, né? Mas eu fiz aqui uma montagem bem legal aqui e eu vou te ensinar então nesse tutorial, tá bom? A gente vai aprender então as músicas. Deixa eu ler aqui que são muitas. Que se, é, lindo és, que se abram os céus, faz chover, para que entre o rei, há poder no nome de Jesus e algo novo, tudo emendado, numa música só, usando a mesma sequência de acordes, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, então deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos para cima aí, beleza? Bom, vamos lá. Sequência é a seguinte, né? Lá menor, ok. Fá Dó E Sol maior, ok? É, a princípio, tá? As primeiras a gente vai usar Uma contagem As duas últimas vai mudar a contagem Mas os acordes vão continuar os mesmos, tá? Então a gente pode começar aqui num simples, né? 2 dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro, um, dois, três, quatro, beleza? Lá menor, quatro tempos. Fá maior, quatro tempos. Dó, maior, né? Quatro tempos. E Sol maior, quatro tempos, tá? O único menor é o Lá, né? William, é, tem algum dedilhado que eu posso usar? Ah, a gente pode criar um aqui, ó. Pode ser aqui, ó. E dois e três e 4, e tá vendo? Ó? Mesma coisa. Ó. Tá com calma, gente. Vocês tem que ó fazer essas pulsações, ó, com sentimento, tá vendo? Ó? Porque é, às vezes eu vejo gente aqui reclamando no canal, né? Ah, que essa pulsação, que não sei o que lá. Mas sabe o que que é? é? Que o cara ele toca igual um cavalo, entendeu? do teclado, tá vendo? Não, não é para tocar assim, né? Vai ficar feio, né? Se você for na moralzinha, com amor no coração, ó, olha a diferença, hein? E aí, o que que você pode fazer? Você pode sempre acentuar uma das pulsações. a primeira acentua, tá? Ó Então você vai acentuar a primeira Acentuar é o que? Bater mais forte, tal tá, O acorde E as demais você vai vir mais na moral Mas esse bater mais forte não é fazer Pegar um pedaço de pau e bater no teclado Não Você vai pegar e vai, ó vir um pouco mais alto, ó. Tá vendo a diferença? As outras vêm mais na moral Beleza? Com o tempo, isso aqui vai se tornando uma coisa comum para você, beleza? Então, é, a gente pode fazer aqui ó, 2 e 3 ainda dá para fazer ó, tá vendo? Só no Lá, tá? A gente vai fazer para não ficar muito repetitivo, ok? De novo ó, vou fazer ó, vou fazer e vou explicar ó. Fazer devagarzinho, ó. Um e dois e três e quatro. Tá ó, lá se dó ré, beleza? Ó. Um e dois e três e quatro. E. Aí você vai bater o, o, o dó aqui na mão direita e vai entrar no acorde de fá na esquerda, ó. viu? Tudo com jeito jeito, né, tá vendo, de novo, ó, tá vendo, fica bonito, beleza, e eu vou usar só a pulsação mesmo, porque eu vou ter que explicar como é que canta tudo isso aqui nessa tonalidade, vamos lá, então, começando com o Lindo West. Tá, ó. Vai fazer a introdução, ó. Um, dois, três, quatro. Até fiz diferente, você viu, ó? Ó. Cai no Fá, ó. Vai pegando os macetes aí, hein? E vamos lá. Aí vem, ó. Glória, glória eu te dou, Jesus. Tá a mesma sequência, ó. Jesus. Agora eu vou só segurar o acorde para aqueles que têm mais dificuldade, para você pegar os tempos, ó. Tocou o Lá menor. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Beleza? Aí. Vai pro me leva agora, me leva. Nossa, é alto, eu tô com preguiça de cantar. A sala do trono, mostra a tua beleza. Vamos dar os falsetes. Quero ver tua face, mesmos acordes, tá? mesmos tempos. Me leva, a sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, a outra parte agora, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Beleza mais uma vez. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero Ver você, só quero, só quero Ver você Vou pra próxima música, hein? Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Com pulsação agora Que se abra o céu O seu reino vem nossa fé está no nosso Deus Deixa eu achar a letra que eu me perdi Cadê? Que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Beleza? Só segurando o um acorde Que se abram os céus que o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Tá a cifra, tá na descrição. Que se abra o céu, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Vou levar um monte de notificação de direito autoral cantando. O céu fe uh, cadê? Os céus fechados se abram sua glória, nossa, esqueci a letra. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, daqui você já pode entrar, ó. Tá? Vou fazer um finalzinho para vocês pegar, tá? Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande Deus faz chover já emenda faz chover Abra as comportas dos céus faz chover faz chover abre as comportas Céu. Agora só segurando o um acorde Faz chover, beleza? Faz chover Abra as comportas do céu Beleza? Deixa eu rolar a letra aqui para ver qual Como é que ficou a ordem aqui para eu não me perder, né? Beleza, então, ó Terminou o faz chover, né? Faz chover, faz chover portas do céu agora essa que vai ficar alto para eu cantar para que entre o rei Jesus o rei da glória alto eu abro o meu coração eu abro o meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração, eu abro meu coração. Vamos só segurar o acorde, ó, pra você ver, ó. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus. Rei da glória, beleza? Eu abro o meu coração. Aí, na hora agora de entrar pra próxima, vai mudar os tempos, tá? Como que vai ficar os tempos? A gente tá tocando quatro tempos cada acorde, agora vai pra dois tempos cada acorde. Então quando você terminar, ó. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração. Ó, um, dois, eu abro o meu coração. Um. Um, dois, três, quatro. Pegou o tempo, mudou. Dois, três, quatro. Um, dois. Dá para fazer a pulsação? Dá. Beleza? Tá? Fez essa mudança de tempo aqui, ó. A poder... Poder no nome de Jesus, a poder. Poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. Vamos lá, a poder no nome de Jesus. Desafinou, ficou feio, né? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar na mesma sequência ó espírito vem espírito vem espírito santo espírito vem como que eu emendei aqui tá Vou mostrar para vocês tá ó cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quando você cai no sol, ó, espírito aí no vem você cai em lá menor. Em lá menor, solo sei. E no sol você vai para lá menor, tá, ó, Cadê cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. No sol, ó, espírito vem, espírito vem, espírito santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aí vem, ó, mesma sequência. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Espírito vem, Espírito Santo, e aí daqui se quiser voltar para poder, a poder uhum. no nome de Jesus, Você tá vendo quatro acordes. que Dá para fazer. Tinha mais música, tá? Que eu não quis pôr, tinha dado sete, oito músicas, mas aí o tutorial ia ficar muito grande e não ia caber em duas páginas, que eu queria que começasse em duas páginas. Então só coloquei esses, tá? Ah, William, mas eu queria fazer arranjo, eu queria preencher mais, né? Ah, como é que é? Deixa eu ver de onde que eu vou voltar aqui. Pronto. A poder Então, essas ideias de dedilhado, de notas de passagem, não dá para passar aqui, né? Esses dias eu tenho passado algumas ideias para vocês aqui no YouTube, mas são arranjos fechados, né? É, para a gente discutir mais essas ideias do que dá para usar aqui, eu preciso que vocês se matriculem no curso, tá? Para ter acesso a outros materiais onde eu explico isso aqui. E aí, no decorrer do estudo, lógico, tendo o meu suporte, você vai chegar nesse nível. Tá bom? E você que é aluno do curso que tá vendo fazer isso aqui, antes de me perguntar, professor, como é que você fez o dedilhado? Avança, meu irmão, avança, vai para o módulo 2, tá bom? Vamos estudar a harmonia funcional, que com a harmonia a gente consegue preencher aqui. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do tutorial, né? Estão vendo aí o vento balançando aqui a cortina que tá chovendo, tá? <risos> é, hoje é dia 6, 6 de janeiro, né? Então, primeiro tutorial do ano, tá? Fiz pra abençoar, muita gente quer tocar esses medleys na igreja, né? É, quer emendar um monte de louvor, e aí eu fiz isso, tá? Alguns ficaram alto, outros não. Aí você pode, um homem canta, o outro, a mulher canta, dá pra fazer um, um arranjo bem legal aí, tá? É só você ver, poxa, aqui ficou alto, dá pra irmã cantar. Coloca a irmã pra cantar que vai dar certo, tá bom? E a irmã que viu que ficou baixo, põe o irmão pra cantar que vai dar certo, Tá? Um abraço para vocês, tá? E aí, um 2021 repleto de bênçãos para nós aí nesse ano que se iniciou aí. Tá bom, gente? Até o próximo tutorial. Links na descrição do vídeo, tá bom? Tem um monte de coisa legal aí para vocês, hein? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!